enquanto os Homens do Rei tinham suas bases mais ao sul, principalmente em Umbar. Naquela época, utilizava-se em Pelargir o Adunaico, que era a língua do Oeste. Foi sendo misturado com muitas palavras dos idiomas dos Homens Menores e acabou dando origem ao idioma comum, que se espalhou ao longo das costas entre todos aqueles que tratavam com os Númenóreanos. O nome Pelargir, em Sindarin, significa, literalmente, Recinto Murado de Navios Reais, Garth of Royal Ships, em inglês. Esse recinto murado vem da palavra em inglês Garth, que seria uma área fechada ou murada. Segundo Christopher Tolkien, Pelargir contém a raiz Pel, dar a volta, circular. Lembrando que o elemento Ar tinha o significado de real, e por isso foi usado em nomes de Reis Númenóreanos, como Arpharazon. Desse modo, a partir do nome podemos entender que Pelargir e os navios atracados no porto estavam protegidos de ataques pelos poderosos muros da cidade. A cidade-porto de Pelargir estava localizada na margem norte do rio Anduin, no feudo de Lebenin. Acima da Foz do Anduin, na altura da vazão do rio Sirith. Já tem vídeo aqui no canal tanto sobre o Grande Rio quanto de Lebenin. Não deixe de conferi-los. Lá no volume 12 de A História da Terra-média, é dito que em seus primeiros dias, fora uma cidade a apenas alguns quilômetros de distância da costa. Mas depois da queda de Númenor, as costas ao longo da Baía de Belfalas recuaram uma grande distância, e a cidade foi deixada bem para o interior. Como eu falei, Pelargir foi fundada em 2350 da Segunda Era. Não existia sequer o Reino de Gondor ainda. Tanto Arnor quanto Gondor foram fundados somente 970 anos depois, em 3320. Somente então, Pelargir passou a integrar o Reino Gondoriano. Pelargir tornou-se um porto maior ainda no tempo dos Reis Navegantes. Tarannon Falastur, o 12o Rei de Gondor, construiu uma grande casa lá, com raízes na água que ele tanto amava. E olha só a curiosidade: a esposa dele era a sombria Rainha Berúthil, aquela mesma que espionava os outros com seus gatos. Eernil I, sobrinho e sucessor de Taranum, reconstruiu Pelargir e montou uma grande armada para conquistar Umbar. Castamir era muito amado nas regiões costeiras, e quando usurpou o trono, ele propôs mover o trono de Osgiliath para Pelargri. Embora ele não tenha feito isso, ele mudou sua base para lá. Eldakar mudou o rumo na contenda das Famílias na Batalha das Travessias do Erui em 1447 da Terceira Era, e a família de Castamir, apoiadores e navios recuaram para Pelargir. Eldakar os sitiou por terra até que fossem expulsos, seguindo para Umbar. Os bisnetos de Castamir, Angamaiten e Sangariando, eventualmente retomaram Pelargir em 1634, e mataram o rei Minardil. Esses fatos da Contenda das Famílias serão melhor tratados no vídeo próprio aqui no futuro. Eu sei que estou devendo ele há bastante tempo. Como seu homônimo, o Grande General Earnil fixou residência em Pelargen. Seu exército do Sul ficou estacionado lá durante a longa guerra com os baal A notícia do desastre do Moranon chegou até ele em 9 de julho de 1944, e ele partiu para a batalha. Ele voltou vitorioso, e com o rei e seus filhos mortos, o general de sangue real foi coroado Rei Earnil II. Durante a Guerra do Anel, Pelargir foi invadida por corsários mais uma vez. Sua frota de cerca de 50 grandes navios e muitos outros navios menores permaneceram ancorados prontos para navegar para Harlond. Mas isso não chegou a acontecer. Em 12 de março, Aragorn e os perjuros de Fano da Colina assustaram os Homens de Umbar, levaram o inimigo a Pelargir, e no dia seguinte seguiram o inimigo até lá, fazendo-os fugir ou mergulhar no rio Anduin. — Eu, de minha parte, não lhes dei atenção — disse Gimli. Pois aí, finalmente, começamos a combater a sério. Ali, em Pelargir, estava atracada a principal frota de Úmbara, 50 grandes naus e embarcações menores sem conta. Muitos dos que perseguimos haviam chegado aos portos antes de nós, e levaram seu medo consigo. E algumas das naus haviam zarpado, procurando escapar rio abaixo ou alcançar a margem oposta. E muitos dos barcos menores estavam em chamas. Mas os Haradrim, agora levados ao extremo, viraram-se acuados, e eram ferozes em seu desespero. E riram quando nos contemplaram, pois ainda eram um grande exército." Depois de guarnecer os navios negros com suas próprias tropas, Aragorn suspendeu a maldição que seguia os Homens Mortos desde o dia de Isildur.